Olá galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Gessimato E para quem não me conhece, sou o João Francisco E galera, estou aqui ó com mais um pacote, acabou de chegar do Correio Mais um, compra da Shopee E já vou abrir para mostrar para vocês o que eu comprei desta vez Bora abrir E desde já, quero agradecer a todos pelos comentários, pelos likes dos outros vídeos dos produtos que eu tô trazendo da Shopee E galera, olha, sempre bem embalado né, a Shopee sempre capricha aí, os vendedores sempre capricham, acho que é padrão, todos vêm no, no, na sacola aqui e olha galera este produto aqui também é top Merece muito like Olha o tamanho da caixa, ó E agora vamos revelar a compra Olha, olha, olha Um tênis Jordan Galera, esse tênis está fazendo o maior sucesso Aí na internet Aí no Shopee, ó Muita gente está comprando Muitos comentários top lá no site E veja, eu comprei este aqui Olha que lindo, deixa eu tirar aqui da sacola, vou rasgar um cheiro gostoso, um cheiro bom, hein? Tem um, cheirinho, tem um cheirinho bom E veja, galera, o tênis da Jordan E o melhor de todos, o preço, né? reais nesse par de tênis, ó é pro meu filho, tá? Eu acho que eu não tenho muita idade para usar um tênis desse não. <risos> é muito top. Ele que escolheu a cor. Ele preferiu a cor preto, branco e azul. Igualzinho que está mesmo lá no anúncio. Lindo, lindo, lindo. E galera, falar para vocês a qualidade. Olhando aqui, ó. Muito top, hein? A qualidade é boa. É costurado, esse aqui é uma costura E é colado, não tem é só cola não Tem uma costura também Nossa, todo costuradinho aqui Entre uma cor e outra Parece ser um couro sintético É um couro sintético Material bem costurado mesmo Muito bem feito, galera Deixa eu tirar aqui, ver um papel aqui dentro Muito confortável, bem macio por dentro aqui, ó mostrando detalhes para quem né viu lá no site ou para quem se interessar a comprar essa aqui realmente tá garantido tá gostei demais tem etiqueta deixa eu ver onde que esse aqui foi produzido é mandei China é veio da China deixa eu ver se dá para mostrar essa etiqueta branca aqui no meu celular não pega não mas tem etiqueta está aqui ó Nike a gente sabe, sabemos, né? Que original não é, né? Não é. É uma, uma, uma réplica, né? Aqui eu posso falar que é uma réplica. Tá aqui o símbolo <risos> da Nike. e tal esse aqui é do modelo, o Jordan, né? O Nike I Jordan Anota esse nome. Tá aqui, ó. No cantinho. Ó, não sei se vai dar pra ler. iJordan. E top. Olha o solado. Vem também aqui com cima da Nike. Olha só o lado em azul, galera. Muito top. Gostei demais da compra. Tem qualidade. Pelo preço, pelo preço, galera. Vale muito a pena, tá? Esse aqui é o número 35. Né? Comprei aqui para mostrar para vocês o tênis da, da Jordan. Não sei se eu usaria. Deixa os galera. Se vocês usariam o tênis ou não. Mas é lindo, cara. É lindo, é lindo mesmo. E, galera, já deixa aquele like. Deixe seu comentário, se inscreva no canal se não for inscrito E pode deixar sugestões de qualquer outro produto que vocês queiram que eu traga aqui Eu estou amando esse tênis, estou amando aqui de estar tá trazendo produtos da Shopee Este aqui é um produto que realmente eu posso garantir para vocês Que podem comprar, esse aqui eu posso falar mesmo, dá o um carimbão aí, ó, aprovado que pode comprar, que é de qualidade, qualidade, qualidade. Muito bom, gostei das costuras. Tem um acabamento ótimo, vocês podem ver mostrando todo o tênis aqui, ó. Belíssimo acabamento. E vamos ver a duração, né? Mas que vai durar, pelo material aqui, vai durar bastante tempo. Eu acho que não descola fácil com água esse negócio não, tá? Muito bem trabalhado, muito bem nos detalhes, galera. Então é isso. No vídeo de hoje, mais um produto da Shopee, mais uma compra aí, trazendo aí a curiosidade. Para galera ficar aí conhecendo, saber um pouco. E deixe os comentários que eu posso trazer vídeo, refazer o vídeo com o mesmo produto, tá? Em cima do comentário de vocês. Todos os vídeos que você vê em compra da Shopee, comentam, querem saber mais um pouco. Fala tal detalhe, mostra tal parte, que eu refaço outro vídeo, tá galera? Não tem importância. Então é isso. Vou ficando por aqui nesse vídeo mostrando aqui esse tênis que eu amei, muito lindo. Deixa eu pegar outro para fazer aquela capa de foto, né? Assim. Prontinho. Isso aí, galera. Espero vocês até no próximo vídeo. Muito obrigado. Um beijo a todos e tchau.